Pues ahí depende de cómo se manipule, si se le daña, si se le, se, le sale, se le provocan defectos en el recubrimiento que luego a la larga pueden llegar a dar problemas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 mas se não colocar um silicone neutro, por exemplo, onde tem um o corte, impedir a penetração de uma oxidação ou uma corrosão em aí você pode usar a melhor tinta, a melhor tratamento químico, o melhor serviço uh, certificação, o melhor alumínio, o melhor fornecedor de, o melhor prestador de serviço em casa nossa, ou outros. Mas o problema é do seradeiro, é, é do fabricante dos colete. Pergunta: assim Existe alguma restrição de uso da pintura por ser pó sobre pó na aplicação em colagem estrutural de vidros? E vou até além: existem tintas mais indicadas para a colagem de vidros? TGC, é, é políetres livres de TGC, poliuretanos, né? depende do país. Né? Mas é poliester, em é caso de bóxicos eh, e híbridos, como você perguntou, é uma mistura de poliester e bóxico. Mas para perfil de alumínio, para arquitetura, lógico, onde é colagem de silicone não vai, não pode ser utilizado, justamente como se falava. Por quê? Porque a molécula de epóxica, ela, ela tem um problema de com a luz ultravioletas. Por isso que eh, o teste de interprimo acelerado justamente ela varia que perda de brilho. E a perda de brilho só se dá por degradação do polímero. Do polímero porque a tinta classe 1 é diferente da tinta classe 2? ou estándar, estándar, classe 1, classe 2, são polímeros diferentes, são ramificações diferentes. Por isso é que é muito importante, entender o intemperismo acelerado, desde o intemperismo natural que uno faz, mas justamente porque são tinta poliésteres. Não há uso de híbridos, que um polímero polímero epóxico ou epóxico puro. Em arquitetura não proibido. Há alguns países, há algumas pessoas, eu já vi dentro pela Qualicode, eu falava anteriormente, ela une, fabricante de tinta, une ou junta a parte de tratamento de superficie e aplicador, é uma linha contínua. Por isso que é extremamente importante, tinta é importante, tratamento de me dá coragem a mim, eu dou coragem a la silicone. Por isso que eu preciso de melhor polímero, fórmulas controladas,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 do nosso cliente e saber o que fazer e o que não fazer. É uma questão de direitos e deveres. E para fechar uh, os três cuidados, eu daria um quarto, que é a responsabilidade do usuário final de acatar a recomendação de limpeza melhores de uma hora. Isso vai estender a vida útil do, do perfil. E é, eu não vejo isso. A primeira obra que eu pintei com tinta uh, na época do Todes. Um amarelo, um prédio para panela, ali o um pai para panela da Foi feito um, um tracking ao longo dos anos e ele continuou lá. Uh, mas todos os uh, requisitos foram um tipo e de, de, de manutenção dele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 Este vale a mesma coisa, uma regra de vida, mas vale também nas nossas atividades. Então, não, não é tem fornecedores, é verdade, de, fornecedores é de pintura, é aqui no Brasil, por exemplo, oferece 12 anos de garantia. Não é né? Mas baseado em quê? Onde se as tintas são garantidas, por exemplo, por estas cada 5 anos, como vai dar? O que, é que vai dar? O que significa? Né? Então,